Quer saber como tirei esse som com material simples? Então se liga em vídeo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu fiz esse timbre de pobre que nem eu coloquei no vídeo, porque é com material barato, né? Do Slash. Então vamos começar pela guitarra. Bom, essa minha guitarra aqui é uma Shelter Nash, não sei dizer o ano dela. Ela tem um diferencial... Legal para tirar esse timbre que o braço é colado aqui, como vocês podem ver atrás aqui Então dá um sustento maior Bom, na guitarra vem a primeira questão aí, que é a questão do potenciômetro, que nem eu falei Então para tirar esse timbre mais fechado um pouco, é importante você ter os quatro aqui Dois é, dois é volume e os dois de é tone do, do captador E não usar eles no 10, não usar eles no máximo O que, que eu fiz aqui, ó, eu tô usando ele no 7 e esse outro também, mais ou menos no um 7, que é o captador aqui do braço, que foi o que vocês viram o som primeiro aqui. Vou fazer de novo. <risos> Como eu disse, a principal, a principal ferramenta vocês é a guitarra, principalmente se vocês puderem tiver aí do, do tipo Les aí, para estar tá emulando o som, porque em extrato, captador single não vai ficar tão legal, e dependendo até outro modelo também não, como, como exemplo uma Telecast Bom, segunda coisa então, cordas novas, eu tô com essas cordas aqui que eu coloquei ontem, então é bem melhor para tirar o som. Né? Não só o Guns, mas também como o Iron também, eu gosto normalmente de gravar com, com corda nova Essas cordas que eu estou usando é da NIG, 010, estou usando meio tom abaixo, normalzão, como é o Guns E é uma, é uma corda bem acessível, então só estou dando exemplo, você usa a corda que você quiser, só estou dando ideia de como você usar Bom, então o som tá saindo direto da guitarra, aí, o som que vocês estão ouvindo é direto da câmera para ficar o mais transparente possível tá vindo aqui pelo meu cabo P10 aqui que é a única coisa que dá para dizer que é cara isso aqui que é um Santuário do Shogun aí já é de 120, 130 reais eu tenho dois mas eu acredito que um cabo comum de tranquilo cara conseguindo tá passando direto aqui para para minha pedaleira aqui da Zoom que eu uso esse modelo G1 fora aqui e aqui vai estar tá passando direto o preset que eu fiz aqui, ou melhor, eu copiei da internet né? eu estou usando basicamente isso daqui, os cabos, é o que eu falei, é o cabo Shogun da Santo Ângelo. saindo dele, tá indo direto para o meu Vorax da 50 aqui da Borne, então vocês podem ver, é um amp bem em conta também então não vai mudar muita coisa para vocês, o ganho está um pouquinho ali em uma hora e a, o Master, que é o volume dele, está em 9 horas, entre 9 e 10 horas, então não tem muito mistério. Pode ver que não tem nada ligado aqui na interface de som e nem o notebook. Então pessoal, lembrando que se você não tem esse material aqui, não precisa ser o mesmo, cara. é Só vou mostrar para vocês que material mais barato dá para tirar assim um som legal. Você com essa caixa aí, pô, quem tiver uma caixinha da Marshall, melhor ainda, cara. Né? Mas com a pedaleira, tanto a, a Zoom G1 for como a Boss GT1, cara, dá pra destruir tocando. E no demais essa Lespo aqui que não tem como bater, né? Vou estar tá demonstrando um pouquinho mais o time pra vocês aí. <tos> Então agora no final do vídeo só vou deixar para vocês o preset ali que eu usei, as configurações, mas eu vou deixar o vídeo original na descrição igual, porque, cara, eu copiei dele, né? Então não vou estar levando os créditos sozinho, tá bom? Se você gostou, deixa seu like aí e se inscreva no canal para mais conteúdo, que em breve terá mais vídeos. Valeu e até o próximo.